Não vai me convidar pra entrar? É, entra. É, fica à vontade. É. Ô, pai, o que o senhor tá fazendo aqui? É, vem ver meu único filho. Meu investimento. Não posso? Pode, claro, né? Investimento, claro. Sua apartamento, né? Tem que ver mesmo, investir. Não, filho. Investimento que eu tô falando é você. Ah, tá. Que legal. Que uh, surpresa. <risos> é. Você... Tá Sozinha aí? Olha só, tô comentando sem assim te Opa! Quem é? Eu te pergunto, quem é? Calma aí que eu já falo, peraí, é Hermes, Hermes! Esse daqui é o Hermes, meu amigo, esse dali, é meu pai! Eita! É, só te, pai, pai, eu vou falar com o senhor. Tem gente que fala, será que teria como você dar um, um rolezinho e dar um momento de privacidade pra gente? Pelo amor de Deus, é porque você tá pelado, tá de sunga, tá de cueca. Tá, tá. Sim. Eu vou lá, vou aproveitar, botar uma Muito roupa, praia. eu vou correr na praia. Ótimo, vai correr Bom, na praia, pai. Valeu, doutor Roger. É Rubens. Ah, o... É. Entra <risos> é, pai. Fica à vontade. Sinta-se em casa. A casa é sua. Sua mesmo. Que me deu. É. É, papai. dia de trabalho com sucesso ela foi embora agora fechou e eu sou lá eu me <risos> de perder negócio meu amor fechou conforme a madame disse com um show de cantor famoso tá e a gente nem precisa se preocupar porque a gente tem 150 itens para cumprir então a gente pode ir embora né Sim, mas antes o Pavel vai me buscar aqui. <risos> Ele comprou um carro novo e a gente vai dar uma namorada no poçante novo dele. É. Você quer uma carona? Até parece que vai atrapalhar de vocês, né? Vou dormir lá na casa da minha mãe hoje, mas amanhã eu tô de folga, né? Conforme combinado. Os e-mails estão todos atualizados? Já? Tudo em ordem. Tem certeza? Uhum. Hum, então vamos, porque hoje a noite promete. <risos> que tal eu dar uma incrementada com esses óculos aqui? Jade? O que que é isso no seu olho? Você não tá com Jutivite nenhuma, Jade? O que que aconteceu? É, é, é, desculpa demora, pai. O, o, o, o Hermes, ele, ele desceu, ele foi, foi dar uma corridinha na praia. Ele é o seu... Pai! Ah, tá bom. Não vou ficar perguntando também o que eu não quero saber. Eu só vim aqui pra poder ver como é que você tá, como é que tá a tua vida aí de adulto. Pois é, né? Cresci na marra. Viu o pé Até hum. que ele tá bonitinho, né? Eu tô... Eu, eu tô... eu tô cuidando, eu tô deixando ele sempre limpinho e eu tô tentando deixar ele... sempre a minha casa, com a minha marca. É, aquela casa depois que você saiu, teve mais graça, né? Voltar de cá, voltar pra casa, voltar de viagem... não é mais a mesma coisa. Se o senhor quiser, o senhor pode vir dormir aqui um dia. Jura? olha é que eu aceito, hein? Ai, mas é pra aceitar mesmo, né? O senhor quer um café? Sem açúcar. Ah, eu vou pegar, mas olha só, é o seguinte, eu não tenho certeza se o café ficou bom, porque eu tô aprendendo a fazer café ainda, tá, pai? Eu, eu, eu não sei se fica bom, eu não sei como é que é, porque, sabe, esse negócio de cozinhar pra mim é uma negação. Mas assim, a gente tem que fazer prova e ver se tá do seu agrado. Ah, já é muita coisa, né, pra quem... Sempre teve tudo nas mãos, tá fazendo ter café. É, eu. Assim, eu sei que eu não sou o filho que. que o senhor sonhou, que o senhor idealizou, mas eu tô me esforçando bastante. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. E... Cada dia que passa, tu tá mais parecido com ela, sabia? <risos> Tem jeito de ser, jeito de ver a vida, de correr atrás daquilo que quer. E.. E você ainda se lembra dela? É, filha, apesar do tempo, mas... não tem um dia que eu não lembre da sua mãe. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico pensando assim... como é que seria se... se ela não tivesse morrido no parto? Como que seria a vida com ela aqui? Ah, uma coisa eu sei. Se ela tivesse viva, você... não teria saído de casa. Não, mas... eu tô orgulhoso de você. Tô feliz aí com a vida que você tá levando e esse homem que você se tornou. Eu segui, eu segui muito bem tudo que o senhor me ensinou. É, filho, mas eu tenho muito medo, sabe? Esse mundo cruel, cheio de intolerância, atingir você. O que eu queria mesmo era que você fosse ainda aquele tiquinho de gente pra eu te proteger nos meus braços. O senhor vai me proteger pra sempre, sabia? Porque todos os seus ensinamentos, todos os valores que o senhor me ensinou, eu vou levar comigo pra sempre. Hum. Eu te amo, pai. Você é e sempre vai ser a coisa mais importante da minha vida, essa moleque. É, eu quero que você saiba aqui, ó, qualquer coisa, o que for, conta comigo. Eu vim aqui porque eu precisava te dizer isso assim, ó, olho no olho. Hein? Te amo muito, meu filho. Na pressa amo, aqui, né? Tô muito feliz com a sua visita. Viu? Ah, Virei muitas vezes. Tá, Então vai, ó. termina de tomar seu café. <risos> Acho que até eu vou tomar também. Tá bom, hein? Tá gostoso. Foi eu que fiz. <risos> Jade, o que ele fez com você, ele fez mais de uma vez. Você precisa procurar uma delegacia, você tem que denunciar. O que ele fez com você é um crime. Ele precisa ser preso. Marcos, eu não posso fazer isso. Mas por que você não pode fazer isso? Como que você não pode fazer isso? Passarinho, calma, calma. Você tá muito nervoso, você tá estressado. Deixa é para conversar isso quando estiver num momento melhor, mais calmo. Jade, você precisa denunciar, Jade. Quem tem coragem de fazer isso, faz uma coisa muito pior. Isso pode se agravar e a vítima vai ser você. Eu prometo que vou dar um basta nisso. Depois da agressão ele sumiu, eu não sei, eu não tenho nem mais notícia dele. Eu, enquanto estou lá na casa da minha mãe, até as coisas, até a poeira baixar. Sabe? Mas eu tô bem. Tudo bem, Jade. Mas quando for assim, me conta, tá? Não deixa de me contar, não. Eu fiquei acreditando no conto da carochinha. Poxa, eu sou seu amigo. Fala comigo. Eu não queria expor isso. Não sinta vergonha da gente. A gente tá do seu lado. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada mesmo pelas palavras, mas eu tenho que ir embora. Jade, fica bem. Passarinho, ela vai falar com você. Tenho certeza disso. Tô de coração partido. Hum. Rafa! Rafa! Oi. Eu preciso conversar com você. É sério isso? Pode acreditar. Poxa, o Ian nem me falou nada. Se bem que nem cheguei a encontrar com ele ainda. Mas que louco isso. Então quer dizer que eu tinha razão. Ele realmente estava querendo te reconquistar, né? Eu não sei o que passou na cabeça dele, Rafa. Mas é isso. Eu errei em botar ele abrir as portas da nossa casa pra ele. Mas eu vim aqui te pedir desculpas, porque você me avisou isso. Sabe? Eu tenho que te pedir desculpas, mas. Você também falou que eu poderia vir aqui até você e falar, te pedir desculpas, e que você voltaria pra casa comigo. Henrique, eu... Rafa, não vamos perder tempo. É sério, olha só. Eu escutei a voz da razão. Eu botei o lipo pra escanteio. E é você. É você o cara que eu amo, é você o cara que eu quero ficar. Volta pra nossa casa comigo. Eu euforia, Nandinho, porque as coisas do bebê provavelmente irão chegar amanhã. Sério? Sério? Será que eu posso ficar em casa pra receber as coisas dela? Ah, é? Você se importa com isso, meu amor? Ah, eu tô começando a me importar, né? E ficando nervoso com a chegada dela também. Mas também tô numa felicidade só. <risos> Ó, eu não vou prometer, mas se você se comportar direitinho Nossa. essa noite for um bom menino... De repente amanhã você fica em casa pra receber as coisinhas. Aí, você é meu gerente, deixa eu ficar, o que, que custa? Mas peraí, o senhor está me comprando, é isso mesmo? Hum? Tá, tá bom então, me venda, me venda. Mas olha só, agora vamos lá pra cozinha, tá? Você vai preparar um negócio pra eu comer, que eu tô cheio de fome, e depois vai fazer aquela massagem nas minhas costas, que você prometeu e até hoje nada. Tá bom, pode deixar. Vamos lá, que eu vou fazer um. O... Papazinho gostoso pra nós dois, tá? Hum, que... Vamos! Vem! Tem que chegar por último a mulher do gente, parece criança! Você fez tudo isso mesmo? Pra você ver que... Nunca! Que em nenhum momento eu pensei em algo que não fosse com você. Eu te amo mais do que tudo. Eu também te amo, Henrique. Muito. Desculpa, tá, por ter feito esse inferno todo na sua vida. Eu não queria causar toda essa confusão Desculpa mesmo. Eu peço desculpa. Por ter traído sua confiança. Mas eu não vou deixar mais nada se pôr no nosso caminho. Atrapalhar nossos planos. Prometo. Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta Preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Fui dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco vazio não, se Não, completa. Pavel, não, não, não, Pavel, para Para Porque olha só, rua deserta O vidro escuro, a porta travada não tem problema, tô cheio de camisinha ali no porta-luvas. Tá, eu sei, eu confesso tudo que eu mais quero agora, tirar sua roupa e você sabe. Mas não, não dá. Aqui agora, não dá. Mas por que o é um lugar? Aquelas histórias que eu te contei, é isso? Não. Era pra te enganar, seu bobo. Não. Olha, eu confesso isso. que eu nem fiquei com medo dessas histórias. Mas é que eu tô preocupado com outra coisa, minha mãe. Ela tá sozinha em casa e ela vai operar, ela vai tirar a mama. Então eu tô bem preocupado com isso, não queria deixá-la sozinha, sabe? Tá bom. Te levo lá então. Tá. Então, e eu confesso que eu já tô conversando com a minha mãe. Ela tá desanimadinha, meio pra baixo, mas eu já tô falando de você. Eu não vejo a hora de apresentar vocês dois. Acho que é melhor a gente dar um tempinho, né? Porque não quero sair de lá com uma espetada na bunda. Ela tem cara de que vai me receber com uma espingarda na mão. Relaxa, vai dar tudo certo. Prometo, tá? Fica assim. Não, não. Para, vamos, vamos, vamos, vamos. Eu vejo o tempo passar Algumas noites sem dormir. Só querendo te encontrar Estou te esperando Mãe Vai ah. acabar a novela mãe Mãe Mãe Mãe, mãe, mãe. Mãe. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mãe, mãe, socorro. Mãe. Mãe. Aí, gente, qual foi? Vamos lá na porta dele, ver se ele tá precisando de alguma coisa. Tocar a campainha? Calma, Nando. Ele já tá tudo bem, ele já tá vindo já, já mandou mensagem, tá chegando aí. É, gente, ó. A gente vai ter que ser forte, tá? Porque essa cirurgia vai mexer com o Marcos, hein? A gente vai ter que estar tá aqui, ó, do lado dele. A gente tá junto nessa, tá? Vai ficar do lado dele, vai passar por isso sem nenhum problema. Isso aí. Ai, gente, tanta coisa acontecendo. Eu tô aqui esperando a criança com Ives. O Rafa agora tá voltando pra casa do, do Henrique, você tá, tá passando uma barra, né, com Hermes lá, com essas calúnias. E agora o Marcos com a doença da mãe dele. Gente, como é que tu aguenta aí, ó? Nem eu sei, amor. Mas sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando em chegar um repórter desse, aí eu vou falar assim, ó. Como é que você sabe do Hermes Moreira O que você sabe dele? Fala pra gente. Eu falo assim, então, amor, me dá esse microfone aqui, ó. Quero falar uma coisa. Minha peça vai estrear tal dia, tal hora e tal teatro. Você não pode perder. Será que cola, gente? Acho eu, que acho que que é. eu acho que rola, hein? Acho que não. É. Né? Você não existe, eu, definitivamente. Existe? Claro que eu existo, amor. Existo. E por falar em existir, sabe quem lembrou que eu existo e baixou lá em casa? Não. Meu pai, pensa. Hã? Quase morri, Rafael. Mentira. Você não se dá bem com seu pai, não? Ih, para de doideira, menino. Claro que me deu bem, me dou muito bem com meu pai. Me dou bem até demais. Tipo assim, ele foi lá, assim, não Sem nenhuma. Queria saber uhum. como que eu tava, como tava a casa, como tava as coisas. E de quebra, me pegou pelado com Hermes. <risos> sério <risos> isso? Ah, é. Olha, essa cena eu queria ter visto, sério. Não, não, não é vocês dois pelados, não, <risos> tá? Deus, é, é só... Continua. Enfim, tipo assim, só sei que meu pai chegou lá, pegou... Mas assim, também não falou nada, não fez pergunta, eu também não fiz pergunta nenhuma. A gente conversou, ele foi embora, viajou de novo. Mas foi bem, sabia? Foi bem a nossa conversa, foi tranquila. Ah, e no mais, a gente combinou de almoçar junto. E, inclusive, ele ficou de comprar metade dos ingressos na estreia ou numa apresentação qualquer, e vai distribuir pros funcionários ele nos assistir, Ai, querido. Mentira! Do nosso espetáculo? Não, Nando de uma pornochanchada, estrelada por Dercy Gonçalves, com 22 anos. Ah, tá. Gente. Ai, a Deus. Olha. Obrigado, mas não foi nada demais, não. Consegui resolver, minha mãe agora tá lá, tranquila. O médico dela veio aqui e parece que só foi uma queda de pressão. Tá, Deus, Olha, Deus. amanhã ela já opera e já resolve isso logo de uma vez. Ah, então, tá. Então vamos pra casa, né? Tá, obrigado. E... Desculpa ter vocês virem até aqui, tá? E isso. Mas é, muito obrigado mesmo, gente. Tá. Fica bem, tá, amigo? Não deixa pra mãe, um a gente não Deus sobe, senão não é capaz de. Não, relaxa, beijo. já resolvi. Não, não, pera, gente, pera aí. O mas vem cá, agora fica intrigado, tá? Como é que é? Como é que seu você... pai ah, tá aí num um show da DC Gonçalo? Vê se ela já morreu. Beijo, Marcos! Beijo, Nando, gente, deixa eu te... né? Dando, olha aqui. Essa se tá gente, ali. Beijo. Vai lá, vai encontrar ela. Pede um autógrafo pra você. Vambora, Rafael, deixa eu não sair. Eu não tenho condições. Não, eu tô sem paciência desi. pra você hoje. Deixa eu ir. Não, vem da sua mãe, Rafael. Desce ali, desce aí, maravilhosa. Não, não tem 22. ninguém ali. Cala a gente. boca! Ah, mentira! Eu espiro! É... Gente! Ah, pelo amor de Deus! Agora eu um pouquinho mais pra mim. Isso. Bom. Acabamos. Ai, desculpa. Tinha até esquecido que eu tava no trabalho. Que vergonha, meu Deus. Eu embarro nas lucros dela? Aí depois eu fico assim, sem nem saber onde enfiar a minha cara. Desculpa, gente, que vergonha. Gente, relaxa. Todo mundo beija na boca. Na verdade, eu... Faz muito tempo que eu não beijo, mas, é, eu vou trocar de roupa, tá? É. Érico, não de ser retardado, criatura! Não tá vendo que a menina tá afim de você? Tá na cara, isso? Tá na cara de quem? Pelo Ai, amor gente... de Deus, hein, até eu que sou sonsa. Perceba a troca de olhares, a química entre vocês. É sério? Ai, criatura, olha só. A gente tá descendo ali pro pub, tá? Você vai chegar, quando a loira sair do banheiro, você vai conversar com ela, vai tascar o um beijo nela e você vai pra lá fazer companhia com a gente, combinado? Mas... eu posso? Olha pra mim, bota sua cabeça a pensar, faz alguma coisa, a gente tá te esperando lá embaixo no pub, ok? Uh -huh. Aham. Bettina, você acha que o meu cabelo vai ficar... Ué? Cadê elas? É, elas desceram pro pub, é, separar uma mesa pra gente. Vamos? Olha, Erico, só se a gente não for demorar muito. É que eu tô um pouco exausta hoje, eu não queria chegar em casa tarde. Mas vamos. É, deixa eu te mandar uma coisa, e aquele tal jogador de futebol que mora com vocês, ele é alguma coisa seu? O Hermes? Não, ele é namorado do Ian, o meu amigo, que é o dono do apartamento. O ator, eu já falei dele pra você. É verdade, verdade. Você disse, eu tinha esquecido. Por quê? Não, nada, é curiosidade. Só pra saber se é sentindo. É. Ah. Quero dizer, eu sempre pergunto isso, né? Sempre. É, Érico, você tá nervoso? Aconteceu alguma coisa? Não, é... Vai acontecer. Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram passados na maternidade Paixão cruel, desenterrada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas, exageradas Jogada aos teus pés, isso mesmo, exagerado. Mas o que, que Gente, mas. Eu não falei isso daqui, não. Muito, muito menos o Ian, cara. Olha que filha. Que. Repórter. Repórter imbecil de merda. Amigo, entra. Vai, ah, Leila, mas com certeza aconteceu alguma coisa. Você viu a cara dele? Ai, eu acho que aconteceu sim. Mas é melhor a gente não se meter nisso. Até porque a gente não tem nada a ver com essa história. Eu vou fazer um café pra gente. É verdade. Mas aqui, você pode me tratar de contar tudo. É sério que o fotógrafo te beijou, mas Ai, beijou mesmo? Amigo, eu tava louca pra te contar isso. Você não tem noção. Assim, eu já tava reparando, né, o jeito dele me olhando, mas eu não queria tomar a primeira iniciativa. Só que ontem ele me surpreendeu de uma forma... Guga, minha bolsa! Eu esqueci ele lá assistiu? embaixo, na portaria, quando a gente tava fazendo o negócio do documento lá. Cê... Eu vou lá buscar. Pera, você quer que eu vá lá buscar pra você? Claro que não, amigo, pode ficar aí. Só tá eu e você, tá? Fica à vontade, eu já volto. Tá. rapidinho. Tá, tá, tá bom. bom. Mais uma vez, eu me pego pensando coisas que só existem na minha cabeça. Ai, será que só existe comigo, gente? Vou lá, né? Olha! Sabia que você tava doido pra vir aqui no meu barco. É sério isso? Você tá aqui mesmo. Ué? Tá me vendo? Vem cá, vem. Senta aqui na minha cama, vê como ela é macia. Cara, eu tenho a impressão que algum de nós está brincando com fogo. E alguém vai sair queimado disso. Sei lá. Eu acho que pode ser Ai, rapaz. A melhor parte do fogo é quando a gente se queima. Vem cá queimado, hein? There's something in the way you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 Luca? O que você está fazendo aqui no quarto do Ian? E ah, a gente Olha só, isso aqui é a sua cara Isso aqui é a sua cara, é, a ah, cara. é um setinho Não, Não, aí a gente tem que fazer assim, ó ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Levantou! Vem cá, vocês não deveriam estar no aquecimento? Claro. É, é, é, A senhora... É, quer dizer, você disse que só os cantores eram pra ir pro aquecimento. E nós não cantamos. Graças a Deus. Aliás, Michele, é, eu não vou nem poder ficar até o final, inclusive, porque eu tenho que receber o berço da minha filha. Hum... É. Filha? Não uhum. tá velho pra brincar de boneca, não, Nando? <risos> boneca? Ela tá te suando, ah, louca. Michele, vem cá. Uma dúvida. Hum. É, e a sua lista que ia fazer a primeira canção? Já passou duas semanas e nada, você não resolveu nada? Hum. Tá afim de dirigir no meu lugar agora? Quer tomar o meu lugar e tomar minhas decisões? Hum. Eu não disse que ia resolver, eu vou resolver. É, já faz isso muito tempo e até agora não resolveu nada. Ô, oh, Michelle... Gente, deixa... sem enrolação, vamos pro aquecimento logo? Não, não, Michele. olha só, é só uma ideia que eu quero te dar. Tá, fala, Ian. Olha só, assim, um toque, tá? Um. Ui! Assim. Por que, que você não canta a primeira canção do espetáculo? Você conhece Bom. a letra, você é super afinada. Exatamente. Exatamente. Super afinada, Ian. Hum, você hum. nunca me viu cantando? É. Fiz hum. sim. Lá naquele barzinho caído, sexta-feira à noite. Ou por acaso era o seu clone. Já pro aquecimento, não me obriguem a levar vocês pela orelha, ouviu? Vai! Vai, gente, tá indo, nossa, credo. Oh, eu Ian, mas o que, que você falou pra ela? Ai, ah, nada demais, gente. Vai, vambora, embora, cá minha placa. Olha só, o que você falou não me interessa. Ai, vocês viram? Acho que eu brinco de boneca. Ai, meu Deus, meu Deus. Gente... Ai... Gente, boneca eu nunca brinquei. Mas eu já tive o seguinte peloce. -se. Tá, para! Olha como uma matéria pode fazer a diferença. Agora só se fala na vida pessoal do rapaz. Até uma namorada apareceu pra defender. que é essa garota? Enfim. Todo mundo quer não saber se o jogador é homem ou não é. Eu vou vender jornal igual água. Vamos Hermes. Aceita dar uma versão da sua história pra mim. Deixa seu o seu depoimento com exclusividade. Deixa. Você vai me agradecer depois por ter lançado o seu nome pro mundo, tá? Mesmo que seja antes de mostrar o seu futebol no pé. Vamos. Agora eu tenho que ir pra redação dar mais umas notinhas a respeito. Amigo, você tá mais calmo agora? Ah, tô. Eu só preciso fazer com que minhas pernas param de tremer. Ai, gente, o que, que, que é isso? O que, que aconteceu? É... Me explica direito por que você ficou mal assim. Ah, vou te explicar. É que... Eu acabei não resistindo e entrei aqui, no quarto. Foi eu entrar aqui que eu me vi com o Ian. Sabe? Imaginando como seria gostoso estar aqui com ele. Enfim, coisas da minha cabeça. É sério isso, amigo? Você tá rindo de ele, Leila? Amigo, desculpa, mas é que isso é muito louco, sabe? É assim, eu não quero te constranger. Mas é que eu achei isso uma loucura total. Mas olha só, calma, vai passar... Até porque quem nunca passou por isso, né, amigo? Sim, quem nunca imaginou um desejo proibido com alguém que gosta? Quem nunca, né? Quem nunca? O problema é que eu sou um risco pra mim mesmo, Lila. Amigo, fica calmo. Eu tô aqui com você. Tá, você tá rindo de mim. Não tem como não rir, amigo. Mas olha só, vamos se acalmar. Pelo menos a gente tá aqui junto. E a gente vai poder rir junto dessa solução. Tá, não... não vai nada. Para tá muito <risos> Amigo, que loucura! Você tava assim, ó, na hora que eu... Não, não quero Para! Mas você sabe que é mentira. Eu não dei entrevista pra nenhum repórter, cara. E pra evitar esse burburinho todo, o Ian nem tá me trazendo mais aqui em casa. Quem tá falando isso, tá inventando. Tá mentindo. Hermes, é, você tá no olho do furacão. Isso pode destruir a sua carreira. Você não entendeu? Mas o que, que eu faço? Eu tava pensando aqui. Você vai pra São Paulo. Você vai ficar na concentração de lá. Até a poeira toda baixar. A minha vida toda é aqui. Era. A sua vida agora é o futebol. Você acha que algum clube vai querer te contratar, principalmente esses dois que estão de olho em você? Vão querer contratar um jogador com uma polêmica dessa nos ombros? Você vai perder a oportunidade da tua vida, cara. Nós vamos pra São Paulo por tempo indeterminado. Até isso tudo passar Se sair alguma coisa na imprensa até lá A gente tem como desmentir Mas com você aqui Vai ser praticamente impossível a gente manter você longe De tudo isso que está acontecendo, dessa loucura toda Treinador, e Ian? Eu amo aquele cara Cara, ele vai entender Ele tem que entender Você tem que pensar em você Na sua vida, na sua carreira, no seu futuro E principalmente, cara, nesse contrato Pô Hermes, você está tão perto Você não pode perder tudo agora Fica longe disso tudo, até a poeira baixar. A gente vai pra São Paulo pra ficar longe e se esconder disso tudo. Tá, tá. Eu vou então. Eu vou. Mas a gente vai quando? A gente vai hoje à noite. Meu avô, você não acha melhor a gente ficar esperando alguma notícia? Ai não, eu vou trabalhar porque senão eu vou surtar. Eu já falei com meu irmão, com a minha irmã, eles não esboçaram reação nenhuma. Nem ficando surpreso, nem nada. Que irônico, né? O único filho gay que ela tem, que ela tanto desprezou, é o que vai estar do lado dela pra esse momento tão difícil, o que não vai abandonar ela. Mas eu não vou reclamar, não. Ela é minha mãe e sempre vai ser a minha mãe. Mas enfim, eu vou pro salão, vou acompanhar de lá a cirurgia pelo telefone. Ela vai precisar de cirúrgico agora, meio-dia. Tá bom então. É, eu vou te levar no trabalho, tá? Sim. E aí eu vou sair pra resolver algumas coisas e depois eu volto pra ficar contigo. Hum, tudo bem. Hum. Você tá me aqui hoje? Eu Já tava pensando sobre isso. Hum, então vamos. Vamos, vamos. Hermes! Hermes, calma! Ernst, ouve! Fica quieto, calma! Meu amor, eu não consigo sair daqui agora, não dá! Não, as. Olha só, os ensaios, as aulas começaram a ficar tudo muito puxado agora por conta da aproximação da estreia! Se eu não posso sair daqui agora, a Michelle ela vai atrás de mim e me assassina! Não, meu amor, você tá entendendo? Não, não, não, não, não, não tem como! A Michelle ela vai. ela vai me engolir vivo, depois ela vai me vomitar e vai me matar! Calma, você tem que manter a calma, a gente vai dar um jeito nisso, eu tô junto nessa com você! Fica calmo e amanhã a gente vai atrás de, repor de tudo que tá saindo. Fica tranquilo. Eu vou resolver isso. Isso, meu amor. Fica calmo. Eu te amo. Eu tô contigo. Para. Não fala isso com essa voz. Para, seu danado. Eu tô na aula. Quer dizer, eu tenho que voltar pra aula. Tá. Tá. Quem é minha voz de trovão? Ah, estremeceu tudo. Essa noite tem, hein? Beijo. Tá, tchau. Era só o que faltava. é impressão Sim. minha. Ou você não segue para conversar com a sua namoradinha, é isso? O, o senhor tava escutando a minha conversa? Sabe que eu odeio viado? Eu tô pouco me lixando porque o senhor odeia. Sabe que eu sou muito influente aqui no Rio? E basta um telefonema meu pra você nunca mais pisar os pés nos palcos. O senhor quer ligar? Pode ligar, de conta, tá? Liga pra sua influência. Porque, ô, seu. Ai, na verdade, eu nunca decorei o seu nome, mas também não é o caso, né? Vou te falar uma coisa: o senhor deveria cuidar dos seus negócios, das suas empresas, da sua vida e deixar que eu cuido do meu telefone, do meu namorado e todo mundo vai pra casa feliz. Olha que bacana. Você acha que vai chegar aonde sendo assim do seu jeito? Me diz? Olha, senhor, aonde eu vou chegar não me interessa muito agora, tá? Mas eu chegando em lugares onde pessoas asquerosas como você não pisem, eu já vou estar me dando por satisfeito. Glória a Deus, aleluia. Eu vou tirar você dessa peça. Vai! Mentira! Vai tirar! Olha, ah, você pode tirar! A estreia daqui a 12 dias, aí o que, que acontece? O senhor. Eu sou o protagonista, aí o senhor sobe no palco, faz o protagonista no meu lugar, não é mesmo? Que bacana, né? O ridículo! Eu não sossego enquanto você não segue do espetáculo. Eu não suporto pessoas do seu estilo. Eu não suporto pessoas alegres, que se comportam como você. <risos> Achando que são bem vistos aos olhos da sociedade, que preza pela moral e bons costumes. <risos> o senhor é doido. O, o senhor é doido, não é? Não, é, deve ser. Sabe por quê? Porque eu não ouvi nada do que o senhor falou. Eu não prestei atenção mesmo. Eu não associei. Porque eu tô com a cabeça aqui, ó. Na pessoa que tá do outro lado do telefone. E se eu te falar o que passa na minha cabeça, o senhor vai cair aqui agora dura. que quero as patinhas pra cima. Agora eu vou te falar uma coisa. É influente? Meu pai também é. Tá? E se o senhor está incomodado comigo, com o meu jeito, com a roupa, com o jeito que eu me visse, com a minha alegria, eu posso te acompanhar até a saída, porque é o senhor que está incomodado, então é o senhor que vai. Agora, não vamos ficar disputando nada não, porque se não disputa você, eu disputo meu pai. Aí a gente vê quem tem mais poder, se o senhor quer saber de quem é poder, se o poder te interessa. Agora eu vou te falar uma coisa, tá? Não fica me ofendendo, porque eu não estou aqui para isso. tá? Devolve para cá, que eu devolvo para aí e vai na mesma velocidade. Então tá? eu mato no peito e bico na sua cara. E você acha que os pais, alunos corretos, vão gostar de ver você no palco? Eu tô pouco. Pro... Eu tô preocupado com o um pai de aluno, eu tô preocupado com o meu papel, com o meu desempenho. E se o senhor quer saber mais, eu, eu tô perdendo meu tempo, eu tenho mais o que fazer, eu sou daqui. O, o senhor tá ficando doido? O que é que tá acontecendo aqui, é? Esse senhor. Esse senhor começou a me ofender simplesmente pelo fato de eu ser gay. Desculpe, Michelle, desculpe, eu, eu, eu perdi a cabeça. Olá, você tem algum problema com o Ian, com qualquer aluno aqui dessa escola? Não, eu só não gosto desse estilo de gente, eu não me sinto bem perto deles, é isso. Isso é rabo preso, tá? Isso é rabo preso com certeza, eu vou te falar, tá? Isso tem cara aqui de noite, sozinho assim, num quarto, bota a calcinha da mulher, bota um salto, uma meia, né? Passa um batom com a boca vermelha. Ah, meu senhor, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer. Olha só, eu não vou ficar aqui sendo ofendido pelo senhor. Se o senhor me dirigir a palavra mais uma vez, eu vou mostrar pro senhor quem é homem de verdade aqui dentro, tá? O palhaço. Não precisa, Ian. Vai pro palco, por favor. Não, Michel, eu até vou, mas Vai, vai pro palco, Ian. Depois a gente conversa? ok, Vamos indo, Tá? Aqui, ó Aqui, ó Até. Esse homem tem que sair do palco, tem que sair do espetáculo agora, tem que sair acabou. Eu não quero mais ele. Quem é você pra decidir quem fica ou não no meu espetáculo? Eu sou o um patrocinador, Michele é isso? Era, não é mais. A partir de agora, você acabou com a nossa parceria. Você deixou chegar nesse nível. Eu não quero mais o nome da sua empresa vinculada com a minha escola. Michele calma. Pô, calma. Estou de cabeça quente, preocupado com outras coisas... Eu acabei descontando, tem que me perdoe. Eu, perdoe. Eu, perdoe. Orlando, eu posso até te perdoar, mas você vai ter que pedir desculpa a ele pessoalmente. E eu quero ver isso de perto. Eu vou trazer ele no final da peça, no final do nosso ensaio, você vai estar lá no auditório e eu quero que você peça desculpa para ele na minha frente. E olha, mais uma. Mais uma demonstração. Desse showzinho parado que você fez aqui Eu sou a primeira a chamar a polícia, tá ok? Ficou muito a pena do Marco, sabe? Ver que ele só conseguiu se aproximar da mãe dele por causa da fragilidade da doença Ele não merece passar por isso E olha que ele sempre foi o mais sensível demais Mas meu amor, talvez ela prenda depois de tanto tempo a ser a mãe que ele sempre quis que ela fosse Sabe, as tragédias têm esse poder, de aproximar as pessoas. É eu o que eu diga né? Depois da tragédia que foi minha vida, eu consegui finalmente me aproximar do meu pai. E por falar em pai, a Marina deve estar chegando aí. Hum, então a gente tem que ajudar o Marcos, porque ele vai precisar. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom. E qualquer coisa, você me liga, me avisa. Vai. eu tenho que... Olha quem veio, viu? Foi é um pouquinho, né? Tava demorando. Nossa, esse Rio de Janeiro tão tá um calor, parece uma sauna. Nem fala, mas sempre aqui. Eu vou pegar um pouco de água pra você, tá? Ai, Obrigada. Como é que estão as coisas em casa? Ah, melhor é impossível. Vim trazer novidades. Sério? Sério. E de quem? Do meu pai ou da minha mãe? Nem de um, nem de outro. Sério? Então de quem que é? De mim mesma. Então conta. Tô grávida. Como é que é? É, faz uns três meses. Eu fui no laboratório, fiz o exame e deu positivo. Você tá brincando comigo? Não, você vai ter um irmãozinho nessa mãe postiça. Meu Deus. Ai, Maria, eu tô muito feliz. Ai, eu tô... Você os meus passos, Fabrício? Não, não. Eu soube o que aconteceu com a sua mãe eu só queria saber se você tá precisando de alguma coisa. Não. Tá tudo bem, minha mãe tá bem. Muito obrigado pela sua preocupação, tá? Não precisa se importar, mas obrigado pela preocupação. Mas... não deixa isso acontecer, não. Pensa no que eu te falei. Vamos conversar, falar sobre o futuro. É... não deixa eu ficar distante da sua vida, assim, não. Não, Fabrício. O que que tá é acontecendo a... aqui? Ele te fez alguma coisa? só, só vim que sabia da mãe dele e não vim arrumar briga não, tá? Só isso? É, só isso. Não precisa se preocupar não, tá? Muito obrigado pela sua preocupação, Fabrício. Agora pode ir. Eu te mando mensagem pra falar da minha mãe, tá? Não, tudo bem. Só vim mesmo querer saber da sua mãe. Eu que agradeço. Boa tarde. Só pensa no que eu te falei, por favor. O que foi que ele te falou? Ele te fez alguma coisa? Não, nada demais não. Tá tudo certo. Ele... não vai ser capaz de fazer tudo isso que ele fez de novo, sabe? Eu conheço o Fabrício. Você quer almoçar, fazer alguma coisa agora? Pior que eu tava pensando em ir pro hospital. A minha mãe vai operar agora, eu queria saber notícias dela. Sabe, eu tô bem preocupado. Vamos lá então, eu te levo. Tá. É. é, e é bom que a gente já passa por lá, já sabe como é que ela tá. Meu telefone tá tocando. É do hospital. Calma. Você me conhece. Você me perdeu o controle tão facilmente assim. E... onde está o rapaz? Quero ver o desculpa pra ele. Ele preferiu ir embora. Ele tá passando por um problema em casa e eu achei até melhor. Então eu posso ir embora também. Pode, eu também já vou. Você Não, vou... Não eu vim dirigindo. Eu só vou pegar algumas coisas aqui. Hã? Você me acompanha? Eu acompanho, só... Ué? Cadê minha meia? Será que eu perdi? Vou ligar pra ter ouvir, gente. Vamos lá. Vamos. Tá. Obrigado. Tá bom, muito obrigado, tá? Tá bom. Tchau. O que, que foi? Graças a Deus deu tudo bem com a minha mãe. Ela acabou de sair da mesa de cirurgia e ainda vai pro quarto hoje e ainda vai poder receber visita. Que Nossa, Ai, maravilhosa, eu tô muito, feliz. muito boa. Gente. Olha, você não tem ideia. Eu tava muito apreensiva, eu tava agoniado com a minha mãe. Mas graças a Deus o médico me tranquilizou disse que deu tudo certo. Graças acabou. Agora, tava pensando aqui, vamos comer alguma coisa? Vamos, vamos e, sim. Pela hora não dá nem pra almoçar, né? Vamos jantar alguma coisa, é. né? Que <risos> Ué, o que é isso? Você... Você vai pra onde? Eu preciso ir embora. Ir embora? Como assim Hermes? embora pra onde? Como assim? Tem muita gente caindo em cima do meu treinador, do clube, até de mim mesmo. E depois que aquele repórter inventou aquele tanto de notícias, ainda mais sobre a minha sexualidade, não tá nada fácil. Eu vou ter que sair de cena, pelo menos um pouco. Não, não, não, não tem, não, não tem como isso. E, e quanto a nós, Hermes? Eu sinto muito, mas eu preciso ir. O treinador vai arrumar um lugar pra mim, ficar lá em São Paulo, a concentração. Lá eu arrumo um número, eu te ligo. Mas eu preciso ir. Hermes, me, me ouve, Hermes. Isso é loucura. Você tá indo, mas você só tá levando os problemas junto com você. Você fica e a gente resolve isso juntos, não é? Eu não tenho essa força nem essa coragem sua, meu bem. E pra afastar isso tudo de mim, eu, eu preciso ir. Tá, mas... Ma mas e a gente? A gente ainda vai se encontrar. O treinador disse que São Paulo vai me, me fazer bem. Isso vai até me ajudar na assinatura do contrato. Tá, tá, tá ótimo. Só que olha só, é São Paulo. São Paulo é longe, é distante. A gente não tá falando da Tijuca, da Gávea, do Leblon. É, você... você tá indo embora? Infelizmente eu tô. Mas eu prometo, tá? Que um dia eu volto. Até, essa... Até isso tudo passar eu volto. Não, não faz isso comigo. Meu amor, eu vou voltar. Pode demorar o tempo que for, mas eu vou lutar essas notícias seriam apagadas e aí daí eu volto. Eu, eu, eu não vou suportar ficar aqui sem você. Seja forte. Seja força por nós dois. Eu te amo. Eu preciso ir, Hermes, não, não faz isso comigo. Não, não, não vai. Eu te mando notícias. Não, não. Hermes, é a gente ia passar por sim. tudo isso junto, lembra? Você só assinar um contrato. Tá, mas e eu se eu você não assinar sei. essa merda desse contrato? Eu preciso ir. E um o menino. Você se equilibra pra viver. De pedra tirada e golpe seco. Se defende. E quem já sabe. E quase não vê É desde sempre Que o chão às vezes some E o menino Bate asa pra viver E quando o voo É tão longo que consome Ele aterriça leve a seu sofrer E nesses tempos Pensamento vai pra longe Transforma tudo em novo Jeito de entender E de uma dor Que já pareceu infinda Surge sempre uma linha razão pra permanecer É que o um menino Não desiste da aventura De amar os próprios sonhos